Fala guitarrista, beleza? Vou estar tá passando aí agora o preset da Boss GT10, que é o que eu tenho utilizado para tocar na igreja e para tocar em casa, tá? Fazer as gravações para o YouTube e etc. Beleza? Estou utilizando ela mais dois pedais, só que o preset que eu vou mostrar para vocês é sem os pedais, tá? Que eu estou com um delay e um reverb externos, ok? Para poder ter um pouco mais de versatilidade dentro do, da pedaleira, né? Então foi um pedido do Wallace, queria mandar um abraço para ele aí, pra agradecer o comentário, tá? vou estar tá passando tudo exatamente, você vai ouvir o timbre, tá? Tudo som ambiente, não vou gravar no, na placa de som. É pra você ter uma ideia mais real da coisa, ok? Então é isso aí. Se você gostar do vídeo, deixa o likezinho aí pra nós. Compartilha com um amigo que tem voz de 10 aí também, ok? Deixa o um comentário aí embaixo que você quiser aprender. Beleza? Lembrando que eu vou estar tá atendendo um pedido de músicas aí, né? Então comenta aí a música que você quiser aprender e eu vou estar tá fazendo. Logo, logo vai ter um aí do último comentário, do, do último vídeo que eu vou fazer aí também. Beleza? Então é isso. Sem mais enrolações, vamos lá pro vídeo bom então vamos lá basicamente eu vou passar aqui já os timbres que eu penso né quando eu vou, quando eu vou montar qualquer seja em sede de pedais seja em pedaleira eu sempre penso assim tá e aqui eu trabalho em modo manual então eu aciono, aciono pedal por pedal tá começando aqui já o primeiro é um boost né então... Da cadeia. Lembrando que isso aqui eu só estou demonstrando o som, tá? Timbre clean, que eu costumo pensar em quatro timbres, né? Eu sempre falo isso. Timbre clean é o meu primeiro. Posso pensar aqui em pedal de volume também, tá? Ou ao né? Ok? São os timbres que eu consigo aqui com a guitarra limpa, ok? Só com o compressor, né? Depois eu tenho aqui já o overdrive, né? Aliás, vou pensar ainda no clean Vamos para o chorus Posso colocar a ambiência, né? Tá? Observação, para mim, o que é a versatilidade aqui? Cada é, tipo de, de efeito que eu, que eu aciono Tipo um clean Eu tenho possibilidade de ambiências tá? E tenho possibilidades com o pedal okay? Com o pedal de volume e o awa Então, para cada timbre Eu tenho exatamente essas configurações para alterar Então, se eu aciono o tipo limpo eu tenho delay, reverb e o OA para utilizar e pedal de volume. Quando eu adiciono um overdrive, eu tenho novamente reverb, delay, ok? Toda essa configuração para cada um dos efeitos, certo? Então, tá no limpo, delay e reverb se eu quiser, pedal de volume, tá? Agora eu venho para o overdrive, ligou o overdrive, tenho aqui volume, delay e reverb, tudo isso. para mim aqui uh, facilmente, né? Então depois aqui uh, já pensei em três timbres, né? Que é o overdrive, tá? Clean, uh, cl chorus e overdrive. E agora o meu último timbre que é o uh, distortion, tá? O distortion eu utilizo para base, né? E aqui eu posso acionar o overdrive para dar um impulsionamento um pouquinho melhor aí. acionar também o reverb, se eu quiser uma base tipo um solo meio mais outro tipo né ok aqui eu tenho um timbre bem legal posso ainda como eu já falei acionar agora o por exemplo ou posso seguir pedal de volume né tá então aciona aqui agora Okay. E aqui eu tenho tudo disponível, mas de uma forma bem simples é Bem fácil, é só pisou aqui, pisou ali, aciona tudo que eu preciso tá, Geralmente eu utilizo dois pedais por fora, você vai ver aqui na hora que eu mostrar a pedaleira Tá? Utilizo o delay e o reverb por fora E aí eu uso esses dois bancos aqui Onde está o delay e o reverb na pedaleira Para utilizar tipo um rotary Ou um, um oitavador tá? E aí eu consigo versatilidade total aqui Então bora lá, vou mostrar agora na tela do, Da pedaleira aqui Você vai ver exatamente como é que está o timbre aí Bom, se você quiser estudar comigo, dá uma olhada na descrição aí, Tem o um link do nosso curso evolução Beleza? Do zero ao improviso Você vai encontrar todo esse material lá Com meu acompanhamento direto Beleza? Então é isso, volta para o vídeo. Bom, então vamos lá. Basicamente aqui está configurado da seguinte forma, né? Vou falar primeiramente como está organizado e a gente entra em cada um dos efeitos. Aqui no início eu tenho um boost, tanto no canal A quanto no B, tá no amplificador. Aqui eu tenho o Overdrive e o Distortion, dependendo da configuração que eu precisar. Aqui no 3 eu tenho o chorus, okay? acionando o chorus. No 4 seleção de canais. CTL1 afinador. CTL2 o tap tempo, ok? Delay e reverb. Delay funcionando no tap tempo, né? Senão não justificava isso aqui estar aqui, tá? Aqui eu tenho o pedal de volume. Se eu acionar um pouquinho mais forte ele virou ao A, ok? Então feito isso posso tirar aqui agora. Então a gente vai entrar em cada um dos efeitos. Então eu vou acionar todos aqui, é para você exatamente, pra você ver qual eu estou utilizando exatamente, né? Aqui ó. Você vê que tem bastante coisa acionada, né? Então é o que a gente vai ver agora internamente, tá? A gente vai começar aqui, ó, no compressor, tá? O compressor tá nessas configurações aí. Coloquei o compressor clichê, aqui, padrão, né? Nem mexi muita coisa nele, tá? Vou deixar... É qual que você vai pausando o vídeo aí para facilitar a sua visualização, tá? Em seguida aqui eu tenho um overdrive, tá? Esse overdrive, uh, overdrive barra distortion, né? É o HAT, tá? Coloquei o hatch aqui nessas configurações. Certo? Foi o que eu mais me identifiquei aqui, foi o que eu mais gostei de utilizar. Então na sequência aqui agora eu tenho o preamp, né? Meu preamp, eu estou utilizando aqui dois preamps, né? Um no canal A, outro no B, tá? Então aqui eu tenho, ó, o custom, ok? Depois 50, 50, 50, 34, presence, level, tá? Aqui o solo level é quando eu aciono o botão 1, ok? Eu coloquei para ele dar o boost no, no canal próprio do, do amplificador. Então, se eu apertar aqui, ele vai dar esse level. Se eu precisar de mais ou de menos level, eu aumento ou abaixo aqui. Ok? Depois a gente vem aqui para as configurações tá? de caixa e microfone, né? Então, tá nessa configuração. Dificuldades é só parar aí, tá? Aqui exatamente eu não, não cheguei a mexer nisso aqui, hein? Só que eu não sei exatamente o porquê que está aqui tá? e nem como é que funcionaria isso aqui. Mas depois eu descubro e eu compartilho com vocês aí. Tá? Mas basicamente a configuração que eu mexi foi daqui para trás. Certo? Então, ó, canal A, né? E etc. Tá? Então agora a gente vai entrar pro canal B. Tá? Deixa eu sair aqui. Canal B. Agora a gente entra no preamp novamente. Tá? E a gente vai vir aqui, ó. A gente tem aqui agora o seguinte amplificador: Boss Drive. Tá? 50-50-50. 50. Presença zero. Level 64. E assim vai, tá? Apesar de mais volume menos volume no boost, é só tirar ou acrescentar. Beleza? que agora vem aqui para nossas opções de caixa tá caixa e microfone né então aqui tá dessa forma certo então agora uh, eu vou sair daqui uh, do preampo bom então agora a gente vai aqui para o equalizador tá no equalizador tá exatamente dessa forma você pode copiar o gráfico aí aproximado né lembrando que a sua guitarra pode ter mais agudo pode ter mais grave então você tem que fazer um gráfico um pouquinho diferente mas foi assim que eu consegui um resultado uh, legalzinho tá Lembrando que isso aqui ah, influencia, é, influ, é influenciado diretamente pelo amplificador também, né? Então o resultado do meu som é, também é a responsabilidade do amplificador, tá? Então, dependendo do amplificador que você estiver, você vai fazer uma modificaçãozinha básica aí, tá? Então tá habilitado. Então agora a gente vai já pro chorus, tá? Pro nosso chorus aqui. Nosso chorus que tá no 3, né? Eu vou andando daqui para cá, tá? No chorus está dessa forma aqui, as configurações, tá? Bem simples, bem, bem diretão aí, ok? Ok? Em sequência, eu tenho aqui agora já a configuração aqui do, do, da seleção de canal, né? Que é só jogar ali, tá? É, se você tiver dificuldades para operar ela, você comenta aí embaixo que eu faço também, beleza? Depois eu venho aqui no CTL, né? No CTL1 eu tenho o afinador, tá? Também é só movimentar para o botão correto, né? Entrar no, no botão CTL, tá? Tap tempo, que é pro o delay. Depois eu entro no meu delay aqui, ó. O delay está dessa forma. Tá? Como eu sempre explico, uh, eu sempre utilizei o delay da mesma forma, tá? independente do equipamento. Então o que eu faço? Geralmente três repetições, ou um pouco a mais, dependendo da situação. Tá? BPM, sempre batendo no tempo da música, tá? posso acelerar ou posso diminuir. Se eu precisar dobrar, eu coloco outra figura rítmica e pronto. ok Então três repetições, uh, o volume, não, não costumo colocar para ultrapassar o volume da minha guitarra. Tá? Dependendo, se for cocheia pontuada eu acentuo mais, se for essa é mínima, normal. Tá? Então na sequência aqui agora uh, tenho já o meu reverb, tá? O reverb, deixa eu tirar aqui reverb, tá? O nosso reverbzinho, tá? O reverb modulado, ok? Exatamente nessas configurações aí também. Bom, então basicamente é isso, tá? Pedal de wah wah e volume eu não mexi, tá? Eu somente coloquei para acionar aqui, né? No, no pedal de expressão, tá? Acionando, observação, tá? A minha ligação está com esses dois pedais aqui também. Então se eu precisar eu substituo esses dois footsuites aqui com algum outro efeito Certo? E é basicamente assim que está a minha Toda a minha equalização e a timbragem Ok? A, toda a minha saída está sendo regulada por aqui O amplificador, nada que está no amplificador faz efeito Sobre o meu timbre Ok? Porque eu estou utilizando somente o Power Amp e a caixa Ok? Todo o preamp para mim está inativo Não adianta eu mexer em nada lá que não vai resolver Ok? E é basicamente isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado, então, de forma bem direta, né? Se quiser aprender mais alguma coisa sobre a pedaleira, tiver ficado faltando algo, comenta aí embaixo que aí de repente eu faço mais um vídeo complementar. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aí.